Meu nome é Joênia, sou do povo indígena Wapixana. Essa foi minha segunda universidade, que eu sempre falo. O movimento indígena, o trabalho junto com as organizações indígenas,